Os irmãos do primeiro século vieram trazer uma recomendação para todas as igrejas, dizendo que a gente se afastasse das contaminações dos ídolos. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre idolatria. O irmão, mas por que esse assunto é importante? Existe uma palavra que diz que aqueles que praticam a idolatria acabam se tornando como os ídolos. Cego, mudo e surdo. Isso pode fazer com que as pessoas se tornem inertes, insensíveis ou simplesmente coisificadas. Esse negócio de não praticar idolatria não é uma coisa muito velha lá do Antigo Testamento? Pela lei de Moisés a gente aprende que não deve adorar outros deuses, nem constituir imagens para adorar esses deuses. Nos escritos neotestamentários, a gente percebe uma certa diferença. A idolatria não é tratada como lei, mas sim como uma recomendação para que a gente venha se afastar desses tipos de contaminação. Como exemplo, a gente pode pegar aquele relato em Atos, que descreve como a população de Éfeso estava cultuando a Diana, que também é conhecida como a deusa Ártemis. Irmão, você pode dar um exemplo mais atual? Mas esse é um exemplo atual. A deusa Diana também era conhecida como a rainha dos céus, a virgem. Atributo que hoje é dado para a Aparecida, que é considerada a padroeira do Brasil. Como ela é associada a Maria, também é chamada de mãe de Deus. E por isso que é considerada também como a rainha dos céus. E aí você percebe o sincretismo religioso que existe entre Ártemis, Diana e Aparecida. Perceba também como a idolatria está diretamente relacionada com o comércio. Em Éfeso, eles costumavam comercializar as imagens. E no Brasil, esse feriado dedicado à Aparecida acaba sendo vinculado com o Dia das Crianças. Uma época do ano em que o comércio é agitado pela compra de brinquedos. E aí você percebe que onde existe idolatria, também existem os exploradores da fé. E quais são os elementos que caracterizam a idolatria? Basicamente, são só duas coisas, um altar e pessoas realizando sacrifícios. Mas como assim sacrifícios? Podem ser diversas coisas, por exemplo, alimentos sacrificados a ídolos, que depois são ingeridos pelas pessoas. Existem também os holocaustos, que são sacrifícios completamente queimados. Tem pessoas que oferecem incensos. Sacrifícios humanos, algum tipo de sofrimento como subir a escada de joelho ou ajoelhar no milho, rituais que envolvem sangue, rezas e oferecimento de algum tipo de cântico espiritual. Tem tanta coisa que você falou que parece até o jogo do Corinthians. Os jogos de futebol parecem muito com os velhos rituais de idolatria. Perceba quais são os elementos, o altar é o estádio, e centenas ou milhares de pessoas pagam para assistir o jogo, queimam fogos de artifício. Cantam juntos os hinos, pulam, gritam, choram, se desesperam. Você está querendo dizer que todo tipo de esporte envolve um ritual de idolatria? Normalmente sim. Note que no livro de Macabeus as pessoas estavam substituindo seus afazeres de adoração a Deus pelos rituais olímpicos. Podemos dizer que os Jogos Olímpicos são rituais de adoração importados da Grécia. Também existe aquela inversão na Páscoa em que as pessoas estão procurando o coelhinho ao invés do Cordeiro de Deus e que ao invés das pessoas se oferecerem como sacrifícios vivos para Deus, elas doam e recebem ovos de chocolate em culto ao Deus Estômago. Eu estava pensando, e as festas de aniversário? Note quais são os elementos. Existe um altar, que é a mesa onde as pessoas colocam um bolo, em que em cima dele existem velas que são queimadas e também presentes que são oferecidos ao aniversariante. Em homenagem a ele é oferecida uma música e uma salva de palmas. E o que é que Deus diz a respeito das festas de aniversário? Dentro dos textos que as pessoas costumam considerar como sagrados, existem dois exemplos. O aniversário do faraó, em que o padeiro foi enforcado, e o aniversário de Herodes, em que João Batista foi decapitado. Então eu não posso mais fazer aniversário porque ele é uma festa pagã? No Salmo 90, Moisés ensina que a gente deve contar os nossos dias para que a gente venha alcançar o coração sábio porque é um momento importante para que se tenha consciência de que o dia da nossa morte está se aproximando, porque há sabedoria na casa onde houver luto. Existe também dentro da cultura judaica o aniversário de Adão e Eva, que é conhecido como o dia da criação, o sexto dia. Os judeus se referem a esse dia como Rosh Hashanah, que também está relacionado com a festa de trombetas. e É um dia que Deus escolheu para que as trombetas sejam tocadas, porque o dia do julgamento está por ver. Não era para ser um dia festivo. Quando esse princípio não é respeitado, as pessoas costumam cometer muitas tolices. Por exemplo, o aniversário de Herodes, em que ele acabou caindo numa cilada feita por Herodias e que culminou no assassinato de João Batista. A queda do homem ao comer o fruto proibido também é associada ao dia de trombetas, assim como é relacionado também com o dia que Caim matou a Belo. Se a gente estivesse em meditação na palavra nesses dias de aniversário, provavelmente a gente não teria caído nessas ciladas. E a gente não comemora o Natal como aniversário de Jesus? É importante lembrar que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Quem nasceu nesse dia foi o Deus Mitra, adorado pelos romanos e também por Constantino, que era também um adorador do Sol. E da onde que veio esse nome Natal? Muito provavelmente essa palavra veio do latim, Dies Natalis Solis Invicti que foi um dia estabelecido pelos povos pagãos para cultuar o sol. Isso acontece porque na semana de 25 de dezembro a gente tem o solstício de inverno nesses países do hemisfério norte em que aqui é o solstício de verão. Isso significa que lá é o dia que o sol está mais fraco ao longo de todo o ano o que é um dia apropriado para ser escolhido como nascimento do sol. Os romanos também sincretizaram essa festa romana de adoração a Mitra, adoração ao sol, vinculando ela com a adoração a Jesus. Mas Jesus não quer que a gente faça culto para ele? Não faz sentido cultuar Jesus por alguma coisa que ele não é, ou cultuar Jesus por uma coisa que ele não quer. Jesus nunca disse qual foi exatamente a sua data de aniversário e nem ensinou os discípulos a cultuar o aniversário dele. Afinal, todo mundo naquela época sabia que a festa de aniversário é uma festa pagã. Por curiosidade, existe também uma entidade espírita que é chamada de Nosso Senhor Jesus Cristo. E daí por diante a gente pode fazer diversas associações, como por exemplo a Trindade Babilônica, de Nimrod, Semíriam e Tamus, em que hoje é associada a José Maria e ao Menino Jesus. Se você tiver interesse em estudar mais a respeito desse assunto, eu vou deixar com você um link na descrição desse vídeo, que vai te levar para o estudo os tempos do governo de Deus. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de fazer sua inscrição no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!